Oi, é, então, eu vou refazer a abertura desse vídeo porque esse vídeo é basicamente um perguntas e respostas. Muito básico é quem quiser mandar mais perguntas pode ir lá no meu chat do Discord, tem um chat só para perguntas. Que eu vou um dia te escolher para aparecer no vídeo. Mano, eu tô fazendo isso porque eu tô meio cansado de gravar mais, vou decidir inovar um pouco. Não inovar porque já fizeram isso antes, né? Mas aparecer esse vídeo na tela é, é porque eu tô respondendo uma pergunta e aparecer isso na tela é porque eu tô respondendo um fato sobre o vídeo, Mano, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mais vídeos diferentes, pode pedir aí em qualquer lugar que eu vou ler. Um abraço para vocês. Oi, bom dia Eu Acabei de acordar Tem o meu servidor, né? E tipo, mano, eu criei um chat de perguntas Então essa é, isso daqui vai ter utilidade também Eu tô me perguntando na minha aba comunidade Pra vocês fazerem perguntas O que te motiva a continuar os seus vídeos? Há ah, quanto tempo você sabe editar? O que me motiva a continuar os meus vídeos? É uma pergunta interessante Mas que eu não consigo realmente explicar em poucas palavras Porque eu tenho vários motivos pra querer continuar com os meus vídeos Tanto porque é uma das coisas que mais me faz feliz fazer. Mano, se eu gravar um vídeo, meu dia vai acabar sendo melhor de qualquer jeito, tipo, porque eu gravei um vídeo, e gravar um vídeo me faz me sentir bem. Quanto porque, sabe, tipo, eu gosto de... Eu quero construir uma imagem minha pro mundo eu não quero só morrer, tipo, sem ninguém saber quem eu fui Ou só ter gente da minha família, se importando comigo Isso esse lado, tipo, eu acho que isso é um pensamento muito limitado Também porque, pô, eu, eu assim, eu também faço os vídeos por vocês Porque, tipo assim, se eu não tivesse conteúdo, tipo, se eu não tivesse gente me assistindo Cara, não faria sentido eu não, eu não ia fazer vídeo pra ninguém assistir eu não ia fazer vídeo pra não ter nenhum aviso. Mas, tipo assim, se fosse 20 pessoas, eu faria os meus vídeos Se fosse 10, beleza se for um milhão de pessoas que assistem meus vídeos, beleza, eu vou fazer também Quando eu tinha 200 inscritos, eu não pegava 20 views, tipo, em um dia Eu pegava em uma semana Eu ainda queria continuar, eu queria ver aquilo virar Eu não acabei desistindo e hoje tô aqui, tá ligado? Tem muito mais motivo, mas eu tô preguiça de Há Quanto tempo você sabe editar? Basicamente, desde quando eu relei no computador sempre assim gostei de edição de vídeo Eu baixei o Sony Vegas Pirata Aí eu tentei fazer alguma coisa, desisti, fechei e tipo, aí eu fui tentando em outros dias. Aí saiu o que é hoje em dia. Mas eu posso dizer que o primeiro vídeo que eu realmente editei é o primeiro vídeo que eu fiz pro meu canal. Oi, eu tô muito puto porque eu tava gravando o áudio, que eu fiquei gravando por muito tempo. E só pra ele ser corrompido o OBS mandar ele pra puta que pariu. Então como eu falei, tem uma sessão pra eu falar fato sobre mim. É, eu gosto muito de jogos de luta. É, eu gosto muito deles, porque eu jogo desde pequeno. E também porque eu acho eles muito da hora de fazer os comandinhos e tal. E a é, qual o seu nome? Meu nome é Dazekatsuki, não sei se você já viu, assim, já, não sei se você sabe ler Quais suas metas com um o canal, infinito? O que se acha de ser meu amigo? Era da hora Meu videogame favorito deve ser o Wii ou um PS3 Que é simplesmente porque eu tenho vários joguinhos deles Porque eu gostava muito de jogar na... quando eu tinha eles Antes deles serem quebrados ou vendidos No caso do Wii ele foi quebrado No caso do PS3 eu acho que ele foi vendido meu pai nem me falou Porque eu não tô achando ele nas minhas coisas E tipo, mano, era da hora jogar no Wii, né? Porque o Wii era um videogame muito único Fazer coisa, tipo, jogar um Smash Bros com minha família de vez em quando Três comidas, daí não é a pergunta Qual o o meu favorito? É... Uh... Eu não sei, é muito difícil a pergunta Se fosse pra decidir um, talvez fosse Street Fighter 4 Você tem um sonho? Crescer meu canal Você me ama? ou não te conheço Que você leva mais em consideração uma pessoa pra fazer amizade com ela Tudo, eu, eu levo em consideração tudo Se no Brasil usamos Havaianas, no, no Havaí eles usam Brasileiras Eu não sei, respondo Biscoito bolacha? Sei lá Nescau ou Dodge. Hoje em dia, você é gay? Comer? Depende do ponto de vista. Eu gosto muito de bichos de pelúcia. Bichos de pelúcia pra mim são minha paixão. Eu tenho alguns bichos de pelúcia bem fofinhos que eu gosto. E curiosamente, minha mãe também é uma pessoa muito boa de pegar bichos de pelúcia. E máquina de pegar bichinho de pelúcia. Então eu fico muito feliz de quando ela pega um. <risos> Porque ela não vai para pra mim. Aí, beleza, aqui são as perguntas mais atuais: Como é ser pop e lindo? Eu não sou isso. Algum jogo que esteja interessado. É, Smash para Brawl, eu tô querendo jogar Um dia, um dia eu pretendo fazer uma montagem Tipo, quem sabe especial Uma montagem tipo, de vários jogos em um vídeo Não são Minecraft. Minecraft ah, Niamas, vai ser da hora, velho. Como é ser lindo? Não sou lindo Como foi sua rotina até agora? Tipo, como você chegou a esses seguidores? Essa pergunta é interessante Como foi sua rotina até agora? Mano, total Tipo, não faço nada demais tipo, Eu acordo, é... Eu jogo uns jogos Como? Mano, eu acordo, almoço Nas férias no caso, porque Vamos lá, dia de, dia de escola eu Acordo de manhã é... Tomo um café, me visto Não, acho que é o contrário, acho que eu acordo Tomo banho, me visto, tomo café Saio, vou pra minha escola, estudo, volto Tomo banho, faço uma comida, como é... Vou jogar alguma coisa E vou dormir e... Mas eu entendi que não foi essa a pergunta Como você chegou a esses seguidores Mano, dedicação acho que é a palavra-chave. Eu acho que assim, tipo, se você. Você tem que. Se você quer crescer no YouTube, você tem que se dedicar. Muito. Você tem que se dedicar demais. Porque, cara, tipo, eu podia ter só largado do canal quando eu tinha 200 inscritos e não pegava muita view. Porque, mano, tipo, na minha cabeça aquele canal já era, tipo, o meu canal já, já tava falido. Eu já não tinha mais o que fazer. Depois, tipo, eu percebi que eu tava errado, tipo, graças a Deus. Porque eu me dediquei bastante pro canal Fui aprendendo a editar melhor, fui jogando jogos novos E fui achando o meu espaço Manda salve, manda salve Vou te mandar um abraço Eu já tentei desenhar muitas vezes Eu gosto bastante de desenhar Hoje em dia eu não desenho tanto mais Eu não gosto muito tanto, tanto de desenhar Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos que também gostava de desenhar Aí eu desenhava bastante com eles, a gente ficava praticando E tipo sei lá mano, eu acho que eu desenho Eu desenho um pouquinho Eu acho que eu desenho mal Em geral, eu acho que podia ser muito melhor mas, sei lá. É prática, gente. Por que calça bota e a bota calça? Porque Santos Dumont é um filho da. Minota! Oi? Fez você criar o seu canal? Eu sei lá, mano. Pra cima Tá, era... ah, beleza. Eu, eu não consigo lembrar por que que eu criei. Mas eu consigo lembrar por que que eu voltei com o meu canal. Era porque na pandemia eu queria fazer alguma coisa. Tipo, na pandemia. Mano, eu literalmente não fazia nada. Mano, eu não editava, eu não jogava, eu não. Eu só mexia, eu só mexia no celular e tinha vídeo. O dia inteiro. Porque, né, tipo, pandemia não tem muito o que fazer. Fazer a EAD. Aí, velho, eu lembrei que eu tinha um canal. Mano, eu vi que o canal tava parado e só me deu vontade de voltar. Deu vontade de ver se eu conseguia ganhar uma casquinha ali inscrito. Aí eu comecei a fazer, eu postei aquele vídeo do main personagem fofo. Que eu abri o OBS. Comecei a gravar com o propósito de dizer: vamos começar essa porra de novo, vamos refazer isso daqui. Aí eu gravei o primeiro vídeo, gravei o segundo, gravei o terceiro e aí foi. Eu vi o OVA de Sonic e eu gostei bastante. O OVA é aquele filme que tem o. Tem o... Knuckles com o chapéu de cowboy. É, eu posso dizer que é um filme muito divertido e que foi da hora de assistir ontem de madrugada. O que fez você? Criar o canal secundário e por que, que você não posta lá? Um abraço, Eduardo. O canal secundário, secundário, tá? Não é secundário. Cara, eu criei porque eu pensei em desistir do meu canal pra ir para um novo. E eu tava pensando em largar esse canal, que era bem menor do que hoje em dia, Para ir pra esse canal novo. Eu tava esperando o meu canal crescer de novo. E é isso. Eu tava pensando em só ir pra outro canal e migrar e começar do zero.